Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo e hoje vamos fazer mais uma aula de tira dúvidas sobre algumas questões da nossa bibliografia, do livro de Dolce Pompeu, Fundamentos de Matemática Elementar, volume 10. Então acompanha aí. Vou começar com a questão 669, 669, pede para calcular a área e o volume das esferas cujas medidas estão indicadas abaixo. Lembrando o seguinte, eu coloquei a fórmula, coloquei a fórmula tanto da área quanto do volume, então a área é 4πr² e volume é 4 terços de πr³, ou seja, nós precisamos, para calcular o volume, a área de uma esfera de apenas do raio. Então vamos aqui na letra A, eu não vou fazer ela, veja que nós já temos, já foi dado o raio, Centro da esfera, a distância. É aqui, 1,6 centímetros, que é o raio da minha esfera. Fechou? Então é só substituir e calcula. A questão é essa aqui. Veja que aqui eu tenho uma seção em um plano, entre essa esfera e um plano alfa, e essa seção acaba uh, fazendo, obtendo essas seguintes medidas aqui. Eu tenho centro, desse círculo, né, virado pela seção, até o centro da esfera é 3 centímetros. A distância, o raio desse novo círculo que surge aqui é 4. E aí nós temos um triângulo, um triângulo AMO, em que ele é reto em M, é reto em M, então eu tenho um triângulo retângulo, com medidas 3, 4, e aqui é 5. Por que, que é 5? Eu posso aplicar Pitágoras, então vai ficar hipotenusa ao quadrado, igual a soma dos catetos ao quadrado, mas porque eu que é, sei que é 5, todo triângulo tem seus lados proporcionais a 3, 4 e 5, é retângulo, ou vice-versa. Então como eu sei que ele é retângulo, tem dois lados, 3, 4, o terceiro tem que ser 5. Então aí eu já obtenho, esse 5 é o raio da minha esfera. Então só substituir aqui 4 pi ao quadrado 4 pi, e 4 terços de pi 5 ao cubo. E aí eu obtenho a área e o volume dessa esfera B com tranquilidade. OK? A próxima. Aqui nós temos um fuso e uma cunha, tá? Vamos lá. Para eu já trouxe também para cá a área a superfície fuso, que seria essa região aqui. Essa região é a área do fuso. Então, basicamente, é só aplicar. Eu peguei as fórmulas relacionadas em radiano, já que a medida está em radiano, tá? Então, basta aplicar, colocar, pegar a medida do raio, a área a letra A, Basta pegarmos então esse é igual a duas vezes o raio ao quadrado ao quadrado vezes o ângulo que é e sextos resolvendo aqui obtemos a área lembrando que essa área aqui nada é mais é do que uma se eu parar de fórmula alguma é proporção tá pessoal é só o que a gente tem que saber é a área da superfície total da esfera e o volume total da esfera. Sabendo isso, a gente aplica a proporção com base no ângulo, tá? Tem anos eu vou fazer um, usar uma, uma regrinha de 3 tradicional, né? parando né? Com a fórmula, a área total da esfera, base nesse raio, é 2π radianos. E π sextos radianos vai ser X. Então eu faço e obtenho essa relaçãozinha. Na letra B, eu estou pedindo a área total e o volume da cunha. O que, que é a área total e o volume da cunha? Que pode ter alguns, algumas confusões. Veja que é a mesma esfera é tá? a mesma cunha, ou a mesma mesmo fuso. Mas esse fuso gera essa, a cunha, é a parte maciça, tá? retirada uma fatia retirada da esfera. Para a área total, o volume é mais direto. O volume nós vamos usar o raio. Vamos usar o raio x meios ao quadrado. Tudo isso vezes o ângulo π sextos. E aqui é só desenvolver, pronto, o volume. Agora, o que é a área total que está sendo pedido? Na verdade, a área total da cunha vai ser esta área, quem pintar com outra cor aqui, essa área aqui, mais a área desse semicírculo aqui, de cada lado. Vai dar, uh, naturalmente, somando a área desse semicírculo com o do outro lado, vai dar a área dessa seção transversal aqui divide a esfera área que tem o mesmo raio x meios tá? então eu vou somar a área do fuso essa área total vai ser a área do fuso mais, que já calculamos está aqui, mais essa área de um círculo tá? πr² seria dois semicírculos que dá um círculo inteiro então aplica aqui Substitui por x meios também. Soma. E aí temos a área total. Ok? Bem tranquilo. E vamos para a última questão aqui do Tira Dúvidas. Essa questão fala o seguinte. Veja que o desenho não tinha. Então esse trabalho que a gente tem que... Visão que nós é, geométrica que a gente tem que ter é bem importante. É bem importante para que a gente consiga resolver o problema. Calcule a área de uma seção plana é a seção plana aqui e é essa região indicada aqui. Então queremos saber a área dessa seção plana que nada mais é do que um círculo calculado pela nossa fórmulazinha de área do círculo e é quadrado. isso aqui, e r ao quadrado, tá, que é a área do círculo, e eu preciso, tem um r minúsculo, e eu preciso apenas encontrar esse r, o que, que foi dado? Foi dado a distância dessa seção até o centro da esfera, que são 12 centímetros, a distância do centro da esfera, ou do raio da esfera, né? então é qualquer distância do centro até a borda dela, que é 37 centímetros. E o que nós precisamos é esse raiozinho aqui. Essa distância aqui é perpendicular, forma um ângulo reto. Então eu aplico Pitágoras e encontro facilmente 37 ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. Aqui eu encontro o valor de R, e aí sim, clica, tá? Direto a aplicação. Eram essas as questões. Se mais alguma coisa, não deixe de me pedir, de perguntar, tá bom? oração um até mais!